Mas que pé abençoado, né? Que coisa mais linda esse pé, tá, Madalena? Que coisa tá mais linda! Ó, essa aqui eu vou até pegar. Oh. Minha bota tá enxandada, enchendo d'água, deixa eu ver. Tá verde. Tá muito bonita, não? Deixa eu pegar essa aqui, vou chupar essa aqui, choveu mesmo, então tá limpinha. Vem cá, moça bonita. Gente, olha só que coisa mais abençoada. ó. Acerola. Não vou nem oferecer porque senão vocês vão ficar bravos. Se quer desce não quer dar. Vai dar um suco, hein, Bem? Uhum. Parece uma maçãzinha, uhum. né? Ó, Parece. Uma maçãzinha. É. Mini maçã. Deixa eu encostar mais que o sol tá bem. Uhum. Eu tô no contra sol Então tá meio um pouquinho complicado Focar, mas dá Olha que linda essa imagem E ela tá doce, não é daquela azeda, né? Eu sou mais sensível que você para mim tá um pouquinho azedo. Tá um pouquinho azeda? Aproveitar que eu estou aqui, bem, filmar essa gente andando aqui nesse, essa chácara, olha o que eu encontro, olha o que eu encontro, é que eu estou num lugar um tanto complicado, uma rosa vermelha, uma rosa vermelha. E aqui tem mais, para as mulheres rosas vermelhas, que linda não? E o trem passando lá embaixo. Achei aqui também Amendoim, pessoal Olha só a plantação de amendoim Seu Sebastião, isso aqui é amendoim, não é? É, é né? É do cavalo? É. Amendoim, cavalo? É amendoim cavalo? É o cavalo, né? E é um pé de quiabo oh, Já pegaram, já colheram O quiabo aqui, ó Deixa eu ir ali que eu vou mostrar, tem uns tem até uma florzinha ali ainda. É de mamão lá atrás. E o quiabo aqui, ó. Tem uns quiabinho lá ainda. Opa, olha lá, tem uns quiabinho lá ainda. Pessoal, vocês se lembram que eu postei um vídeo onde tinha muitas mangas? Bastante mesmo, era esse pezinho aqui de manga, ó. Esse pezinho aqui pezinho de manga rosa, que eu e Madalena pegamos bastante manga e deixamos muita gente com vontade. Vamos lá, bem? Agora nós vamos ali que nós vamos pegar mais acerola. Olha que lindo esse hibisco, pessoal. Que coisa mais linda que a flor, ó. lindo demais, ó. Hibiscos, hibisco. Muito bonito, é um pé antigo, dá para ver, né? Dá para perceber. Olha ah, que coisa mais graciosa. A natureza é sempre bela. Deus é muito perfeito no que faz, não? Inclusive seus olhos para contemplar essas belezas que nós temos registrado. Deixa eu entrar aqui. Olha hum, só, olha só, olha só, olha só. Gente, que coisa mais Agradável de se ver, olha! Não tem como a gente vir na roça e perder essas bênçãos, não tem jeito, né? Não tem jeito, dá uma olhada nisso. Espero poder provar dessas belezas aqui. Vamos lá! Olha, gente! Que graça! Meu Deus! Bem do céu, olha! Hum, vai encher essa vasilhinha rapidinho. Eu vou pegar até onde eu alcançar. Pessoal, o Madalena está pegando aqui. Olha o tempo de chuva que está se formando lá. Um calor aqui. E está quente, mas quente mesmo. Não vai demorar, vai chover. Só que assim, chove, refresca e em seguida chove de novo. Faz calor de novo. Mas é, é e faz calo calor de novo também. É bem, som do Céu. Tudo é bem. Hum. Na é. hora que você cansar, você me fala, Pedro, que eu vou te ajudar aí. Ah, eu, como sou pequenininho, pego do baixo. Hum. Como se você fosse tão grande. Então. Esse pé de, de fruta aqui, bem, é aquele um que nós fomos lá uma vez no, no Serginho que deu aquela doença, né? Que eles falam que é, é muito complicado lidar com ele. Esqueci o nome daquela fruta lá, que você não gosta muito, que tem o, o ela é carnuda por dentro, branca. não, aquela pequena assim, cor de rosa, que ela é meio espinhudinha. Lixia, é um pé de lixia Esse aqui, gente, é um pé de lixia E diz que ela aqui no Brasil dá muito problema, dá muita praga Tem a maneira certa de tratar dela direitinho, eu não sei como é que funciona não O Sérgio lá, Esmergedian, lá que é bom nisso, né? Que nós estávamos falando dele lá em Minas, aquela, lá em... Lá em Tarabai aquela vez Esmerdijan, Esmerdijan Ainda vou saber eu falar o nome dele, eu vou decorar ainda Deixa eu ver quanto você já pegou. Pegou bastante, dá para um, fazer um tanto de suco para nós. E para tudo que estão ali. o seu e tem três que é que é. isso aí, que você tá tirando? Eu não sei mais, isso aqui não. Se eu puxar, eu capaz de quebrar o galho. Está muito Ai, grosso. Que dó, né? Tá tudo lá em cima agora. Está muito grosso. É tá meio de puxar e ele quebrou. Vou tentar pegar aqui. Vai conseguir. Olha que lindo. Pegar aí. Olha que bonito. Olha só. E aí, já encheu a bacia? Já encheu a bacia? Já, já encheu. Já encheu a bacia. <risos> fazer suco para a gente tomar aí à vontade agora. Ai, gente, aqui tá cheio de pernilongo. Tem bastante, né, bem. Tem. eu acho que eu tenho um sangue doce. Você acha? Hum, eu te conheço. Parece que todos os pernilongos são bons para você. Vamos lá. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Fazer um suco para a gente tomar ali agora. Vamos Vamos lá, então. Eis aqui mais um pé de quiabo. Não sei se é uma qualidade só que eles têm aqui, mas com certeza, gente, isso é algo muito bom. Mas eu vi na verdade ver essa florzinha que eu não sei que flor que é essa. Como eu sou curioso e gosto de plantas aqui, ó. Não sei que flor que é essa. Mas eu achei ela muito bonita. Olha que gracinha que ela é. Eis aqui a planta que eu disse que eu não sei qual é o nome dessa flor que ela dá, né? Mas aqui está a, a flor dessa planta aqui que eu estou tentando registrar para vocês da melhor maneira possível. Pézinho de jatobá, que bonitinho, ó. E isso funciona, porque, ó, que lindo que esse pé de... Vou tomar cuidado com cobra aqui. É, verdade mesmo. Só mesmo Deus que nos guarda de cobra no lugar desse, porque tem. Ainda mais que esse calor que tá. E as, as mandioca aqui deve estar muito boas, viu, bem. Tem muito espinho também, tá? Fica esperto com espinho aqui, ó. Dando uma volta aqui, na chácara do seu Sebastião. Essa plantinha aqui, quando a gente toca nela, ela murcha? Não, não é. Não é essa, não. É, mas é não. Ali, bem, tem um pé de cajamanga com bastante manga já, bastante, bastante manga, ai, ai, ai, pé de cajamanga com bastante manga, essa é boa. Tem um pezinho de café ali, ó, que ele é, como que chama? Arábia? Não, ah, catuí amarelo. Ah, é o catuí amarelo. Ali outro, ó. É verdade. Ali outro. Deixa eu... que beleza, que tem um pé de... Três pezinhos. É mesmo, catuí amarelo. Ele falou que é melindroso para cuidar Acho que tem mais lá embaixo Que coisa mais linda, gente A natureza é assim mesmo Se você cuidou Ela simplesmente Te dá o retorno Olha aqui Até o que você não cuida nasce Deixa eu filmar Esse carrapicho, né preto Isso não pega na roupa, hein Dói quando entra nos dedos. Hum. Tomei muito disso aí. Na roça colhendo algodão. Deixa eu só fazer uma... Ai, perdi ela. Tava paradinha ali. Ah, sentou novamente. Tá na posição que pra mim é difícil. Será que ela está... Que gracinha. Tem néctar naquela florzinha. Né? Sim. Olha o pé de limão, bem. Será que já parece que está verde? Não, não está verde não. Já está... Olha ah, quem está aqui perto. Verde ela. Deve ser gostoso gostoso. Assim, bem, né? esse tá limão ali. aqui está... Aqui, tá? aqui ela de novo. Já que ela senta de novo. Sentou. Ah, você mexeu no galho sem querer, ela voou. É. Aqueles lá do meio, ó. Café também é catuí é amarelo, sim. sim. Eles lá do meio laranja pra ficar vindo lá, ó. Ou é limão? Limão. Olha lá no meio. Tudo isso aqui é um pé de limão. Então, esse é o chamado catuí amarelo, que nós temos muito lá, do lado da nossa chácara, mas eu não sabia que tem aqui, nesse lugar. Que benção de Deus, ó. Em qualquer lugar que se vai na roça, essas bênçãos acontecem, né? Você encontra fruta, você encontra... É, mandioca, batata, amendoim. Desde que plante, logicamente você encontra. É abóbora. Como tem esse pé aqui, mas esse, esse pé eu não tô achando nada aqui não. Talvez já pegaram. Aqui tem um. uma. Tem? Aqui uma. Só que ela tá molinha ainda. É mesmo. Aí que belezinha, gente. Olha lá. Tá vendo como que morar no, na roça dá? É Aquela uma velha história, aqui, né? Ó, Plantando você, você tem. Ali tem uma bem novinha ah, outra aqui. e essa daqui morreu. Aí uma pequenininha aqui que tá. E essa flor também é gostosa para comer. Essa daí morreu. Ah, morreu. Essa aqui morreu. Essa não vai para frente mais. E aqui tem o que a gente chama de formigueiro. Se você pisa o pé aqui, que você vinha distraída... Tem outra abóbora maior. Aí, gente, que beleza, ó. isso que nós estamos dando só uma voltinha aqui, hein. Só uma voltinha. Um pé de cura tudo. Esse é outro pé de cura tudo. Esse aqui, que eu mostrei uma vez para vocês. Mais outro aqui. Ai ah, que gracinha. deu um raio, viu? Não vi, bem. Vamos lá? Entra ali por baixo? É, aqui tem uma. No cantinho, ir né? Ir baixar, Ó, se não pisar em cima dela, bem. Tá bom. Ai, eu queria mostrar uma coisa que eu vi ali, mas não dá. É aquele. Você viu aquela ali, que pequenininha? O quê? Aquela abobrinha? Não, cadê? Aqui, que bonitinha. Olha, gente, que gracinha. Que Madalena viu ali, não está tá até de tirar ela. Olha, que coisa mais doida. Tem um pouco de tico, lá. É bom até avisar para ele, que eu acho que ele não deve estar tá sabendo, não. Eu vi um. Um. Uma abelha. Zangão, não sei. E ele mata aranha. Ele fica procurando aranha. Ou barata, né? Acabei de ver ali, mas ele já voou. Tem que pôr no lugar aqui? Não, tá. Deixa a gente de que tá. Beleza de esterco, ó. Olha que terra bem estercada, bem. O capricho. Tem mais aqui? Olha que beleza. E ah, o tempo de chuva tá vindo. Tem a... hora que eu aqui, a Como é que chama essa, essa fruta mesmo né? essa da outra vez? Filmei ela já. Essa aqui? É, filmei essa daí. Ai, depois você vê qual que você tem. Filmei aquela ali. Graviola. Graviola. Mais café. Mais graviola. É, esse aqui é o arábico. arábico, café ar arábico, arábica, sei lá, arábica, ali tem mais um eu falei que não vou ficar bom nisso, com o tempo eu vou ficar bom nisso, opa, vamos lá então? Tem ali. Café arábica, o que? Ah, tá aqui ó, A Madalena encontrou esse pé. Mas ela filmou, filmar a segunda vez, vai. Que beleza, ó. Ele tem uma mão abençoada para plantar. Tudo que ele planta, Deus prospera, né, Bem? A família, né, você percebeu? Gente, essa planta aqui que Madalena filmou aquela hora, disse que não sabia, é a flor da chamada canela de macaco. Que eu conheço que as pessoas fazem chá para quem tem problema de rim. Eu conheço por esse nome, eu acho que eu não estou enganado, não. Para vocês verem... Que é mesmo canela de macaco, comumente chama chamada, né? Essa aqui é a Ruda. Você lá atrás de você. aqui. A Ruda aqui. Nós deu uma volta lá por baixo, demos uma volta lá por baixo. Que que é isso, laranja? Isso aqui é limão, não é doce. Que que é isso aí? Doce de abóbora. Tá vendo gente, tá judiando de eu. Vocês não tem dó de eu? Ela disse que é doce de abóbora aquilo ali ó. É que eu não sei se é, se é laranja, não sei Esse se é, é laranja. Batata é batata doce. Tá bom. Bate, bate, pisa em cima. É que eu não sei se é laranja ou mexerica. Entendeu dedo que, abobada? Isso aqui é doce de coco. Pronto. De coco. Gente do céu. Eu tô ficando roxo de vergonha. A madalena vai defender e dar ajuda? Olha, madinha. Aí, tem que tirar isso aí, ó. Pra levar umas duas horas pra tirar. Ai, eu Tá que Tá Esse é o bastião lá no fundo. Esse é o bastião lá, lá. Esse é o, bastião. o mineiro, O mineirinho, ó. Olha lá o mineirinho lá. É. É Qual a qualidade dela? É champanhe. Laranja champanha? É. É, é, é a laranja champanhe. É a a, a, cristal, é a, a boa, né? laranja champanha? É champanhe. E a cristal? Não, a cristal é que é, fala é, é, é a mesma champanhe. É a mesma qualidade. É. Então a champanhe e a cristal é uma só. Eu vi lá, mas está muito bonita, né? Porque tem uma região que eles falam champanhe, outra região fala cristal. Né? Essa, essa muda veio de onde? Essa muda é, é daquela época que nós estávamos fazendo fiário em São Paulo. Uhum. Então nós pegávamos aqui no Silvio Félix, uns outros viveram para lá, outros lá para o engenheiro. Aí plantou e ficou essa benção aí. Isso, é. Pois é, o senhor fez bastante isso, né? Uhum. Trabalhou muito com muda, né? Mas, e com muita Mas tá bonito pela, maravilhoso, hein? E lá embaixo tem um limão também, que não é para qualquer um não, hein? Muito bonito. Então esse aqui é o seu Sebastião, nós estamos na casa dele agora, aqui na chácara. E vou tomar uma... Ei, moto! Tomar uma água agora, que eu tô com cedo, Sebastião. Vou lá beber uma aguinha. Olha só como vale a pena a gente ter uma chácarazinha, por menor que seja... Olha o resultado. Nessa imagem nós temos limões e laranjas, como vocês podem ver. Aqui nós temos pitaia, abacate e caixa manga. Aqui do lado uma abóbora, eu não sei se ela é abóbora paulistinha, a qualidade dela eu não sei, mas é uma abóbora que com certeza ficará ótima depois de pronta. E aqui a é acerola. Tudo isso num pequeno pedaço de terra que bem aproveitado da nisso que vocês estão vendo aqui. ó. Vale a pena, gente. Quem tem amor pelo chão e tem um Deus que abençoa tudo isso, vale a pena. Não sei aonde Vou mostrar mais coisas. De bananas, essa planta gigante aqui que eu esqueci o nome dela Isso aqui. Ó. Parece um cacto. Ai, gente, vocês estão ouvindo a chuva? Não dá para ficar mais. Aqui acho que é um pé de. Ele cerola não é jabuticaba. Não tá parando os pinguinhos. Essa planta aqui que eu não sei como é que chama, também tem mais para lá que outra. bastante fruta aqui, só que nem todas estão com frutos. Muito gostoso aqui. E começou a chover de novo. Agora vou ter que, ir, gente, tchau.